Festa de Pesach, que a gente chama também isto de Fora Chaga Matzot, Zman Chiruteinu, o tempo da liberdade. Interessante que a gente festeja, vamos, 5 de abril, quarta noite, fazer o primeiro ceder e pegamos três Matzot. E a pergunta é por que três Matzot? A gente sabe que no Shabbat nós pegamos duas Halot. E Pesach, só nas primeiras duas noites, três matzot. E um copo de vinho, que é uma mitzvah dos rabinos, são quatro copos. O que tem atrás desses números? Shabat nós pegamos duas halot, porque lembram o maná que caía no deserto. Que diariamente caía uma porção que dava para duas refeições diárias, e era só isto. E na sexta caía em dobro, pela sexta e pelo Shabat. Então, para lembrar isto, nas festas Shabat e nos Yom Tovs pegamos duas halot para lembrar a porção dupla do maná. E isto é o motivo que na noite de Pesach pegamos três. Normal quando a gente pergunta por que três, o pessoal fala não com ele visto, mas isso não é a resposta, porque aí você pode pegar doze e as doze tribos. Depois que a gente tem as três matzot, a gente fala que isso é uma dica de Coen lévi mas o motivo das três é muito simples. Já que a gente vai quebrar a matzá do meio, então quando vai chegar a hora de fazer a benção sobre as matzot, se a gente ia pegar só duas, íamos ter só uma e meia. Então precisamos pegar três, assim a gente vai ter duas inteiras, duas completas, porque uma a gente vai quebrar no meio. E por que a gente quebra então uma matzá? Porque a mazá, na também tem um nome chamado lechem-oni, o pão pobre. O motivo que ele é pobre, um deles, fora que ele é uma mazá que não tem gosto, também ele é uma metade quebrado. Então, por isso que precisamos ter uma mazá quebrada, mas para ter duas completas, a gente pega três. E o motivo dos quatro copos tem muitos. O principal é porque... A linguagem na Torá, quando saímos do Egito, tem quatro linguagens de redenção. Veroceti, Deus fala: eu vou tirar vocês do Egito. tirei vocês. Veheitzalti, vou salvar. Vegalalti, vou redimir. Velakhti etchem li e vou pegar vocês como uma nação. Então são quatro linguagens e por isso que pegamos quatro copos. Quem já participou numa noite de sede sabe que, na verdade, tem cinco copos. Tem um quinto copo que a gente coloca na mesa, que é para o profeta Elias. Mas por que entra um quinto copo, se só tem quatro linguagens de redenção? Então, se a gente olhar na Torá, existe uma quinta linguagem, que é Vou trazer vocês para a terra de Israel. E isso aconteceu... Aconteceu, entramos na terra de Israel, mas agora a gente está na diáspora, estamos no exílio. Então por isso que a gente pega um quinto copo, mas a gente também não bebe ele, porque ainda a gente não tem a redenção completa. E isso é um dos motivos que a gente chama o copo do Elial, fora que porque logo depois que a gente coloca esse copo, a gente abre a porta para o profeta Elias, é porque a gente sabe que no Talmud, quando tem uma dúvida e não tem resposta, se fala teico. Teiko quer dizer é, quatro letras iniciais de Tijbi etaretz kashiot veibayot. Que o Tishbi é um dos nomes do profeta Elial, Elial a Tijbi. Ele vai nos responder todas as dúvidas. Então nós temos uma dúvida se precisa beber esse quinto copo ou não. Então a gente chama ele o copo de Elial porque o profeta Elias vai nos dar a resposta se é para beber ou não. Mas também tem uma explicação que os quatro copos de vinho... E as três matzot estão ligadas com as linguagens da redenção. São quatro linguagens, que por isso que são quatro copos. Agora as matzot, são três, fora o motivo que explicamos antes, tem que elas estão ligadas com as linguagens da redenção, mas só com as primeiras três. As três primeiras estão num versículo só. Deus fala, eu tirei, eu salvei, eu redimi, veio totalmente de Deus. Os judeus não tinham méritos. Que isso é representado muito bem na matzá. Matzá, a pessoa não tem nenhum gosto na matzá e ele come isso só porque é um mandamento divino e, e por isso que é só três matzot. Agora no, nos vinhos, fora as três, tem a quarta que é a quarta linguagem que aí já tem uma participação da pessoa, não é só de Deus. Deus é o que pegou nós como uma nação, mas para ele pegar nós como uma nação, precisava ter a nossa concordância. Que isso é, que recebemos a Torá, e nós falamos na nós vamos fazer antes até de entender que isso é uma participação do povo judeu. E por isso que isso é representado no, no, no, no vinho em quatro copos, porque não é só as primeiras três, também tem a participação do homem, que ele tem um gosto, o vinho é uma saborosa pessoa curte bebendo o vinho, que isso mostra que tem a participação da pessoa, e por isso que só o vinho é representado nas quatro linguagens da redenção. Mas a matzá é só com as primeiras três que a gente faz isso com o mandamento divino, que isso, na verdade, a matzá é a mitzvah da Torá que temos hoje na noite de Pesach, e também relatar, a gente, na maioria do segundo copo, lemos a gadá, que a vem da linguagem da Torá, para você relatar, contar para o teu filho, que isso é a mitzvah também que a gente faz em Pesach, o Ledor Vador, transmitindo o judaísmo, vibrando para nós e para os nossos filhos, e com coração, sentir que isso não é uma história que estão nos contando, que aconteceu no passado. Isso acontece hoje de volta. Está escrito na Mishnah que em cada geração precisamos olhar como estamos saindo do Egito. Essa revelação divina que teve naquela noite, isso acontece anualmente, fora que tem uma obrigação de lembrar a saída do Egito diariamente. Muitas mitzvot estão ligadas com a saída do Egito, mas agora na noite de Pesach, 15 de Nisan, 5 e 6 de abril, precisamos reviver e presenciar e saber que isso está acontecendo e o principal que isso aconteça na maneira máxima com a vinda do Mashiach, Raksameach.